essa dos folhetos que vocês falavam, que andavam a dormir nas feiras, vinha muito. Eu sabia, pelo menos dois sabiam, mas um, um talvez da saiba, mas outros não. o que tens, ó oh, minha filha, vejo-te sempre a chorar, que é de ter, ó oh, minha mãe, o José vai-se casar. Quem te disse, ó oh, minha filha, não quiseste acreditar, que os passos que José dava, que era para te enganar. Deixa lá, a oh, minha mãe... <risos> Estou em enganar o José, que me enganou, mas me enganou a cabeça. Depois diz, Já to há bem o José, em cima do seu cavalo, Boa tarde, ó oh Maria, como vais se tens passado. Boa tarde, o oh José, se isto é de agradecer, É verdade tu vais casar, como vieram dizer. É verdade, ó oh Maria, já te venho convidar. E ela espera aí um bocadinho, que vinho te vou buscar. Quando lê lá ele começou já a sentir 11, que lhe deitaste-se ao copo, que lhe deitaste ao vinho, já, do, já estou doido da cabeça, já nasci é o meu caminho. E depois é ela diz, pronto, e diz, a minha mãe pensava que tinha o seu filho vivo, e ela, também a minha, pensava que tu casavas comigo. E eu até guardava esses folhetinhos todos. Comprava onde? Logo? Na feira, Na feira. Era à, à, à, à feira, à sexta-feira, íamos à feira e eu... Sempre gostei muito, gostava de ler versos e assim, eu pedi lhe qualquer coisa à minha mãe para comprar os filhos.